O SPCA é o Sistema de Prestação de Contas Anual, aquela conta partidária da agremiação que é prestada à Justiça Eleitoral uma vez por ano. O SPCE é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, utilizado por partidos e candidatos para registro de arrecadação, gastos e também para prestar as contas eleitorais. O SPCA é online, o SPCE ainda não. Aguarde a próxima dica ou pergunta respondida aqui no respondem em um Minuto.